Hoje você vai aprender a fazer esse bolo lindo, maravilhoso de abacaxi com calda de ameixa. É isso mesmo. Mas antes, só tá a vinhetinha aí de 10 segundos. Agora. <sum> Os ingredientes vão estar aí na descrição, mas para começar, você vai pegar uma xícara de açúcar, queimar, cuidado para não queimar muito, e despejar numa vasilha, não importa qual vasilha seja, contando que seja de alumínio, redonda, tudo faz. E ficar desse jeito aí, bem uniforme, bem bonito. Aí você pega lá atrás de ameixa, faz essa transição bacana aí. E corta o abacaxi em rodelas e você tem que tirar o um miolo. Depois coloca desse jeito aí bem bonitinho a mexa dentro de cada rodela de abacaxi. E também você despeja a metade da cauda da ameixa aí dentro. Aí você pega os três ovos, guarda a gema e tira a clara fazendo essa transição bacana aí. E você bate bem batido para ficar desse jeito Para você saber se tá no ponto É só você tacar na parede Jogar pra cima, jogar pra cima de novo Meter uma bicuda, meter outra bicuda E tá ok Aí você pega uma vasilha de pobre, Coloca as três gemas E uma colher de óleo Mais três colheres de manteiga E meia xícara de açúcar E bate bem batido Ó depois você adiciona o resto da calda da ameixa, se a sua mãe não jogou fora, mais 150 ml de leite e bate bem batido. Dessa forma. E vai adicionando aos poucos 3 xícaras de farinha de trigo. Tá ok? E despeja dessa forma. Isso mesmo, bem calmamente. Delicioso. Tá bom. Pega o liquidificador, abre claro, dá, coloca 3 ovos dentro, mais 4 colheres de leite em pó e uma lata de leite condensado e despeja assim de cima. E você pega essa forma, coloca dentro de uma panela bem grande e faz banho-maria com a panela tampada e deixa por uma hora. Depois deixa por mais uma hora com a panela semi-tampada e fica esse troço aí. É só você abrir os lados e tá pronto! Seu troço tá pronto É isso aí mesmo Opa